Vou deixar aqui o link do grupo GP de oração e intercessão. Então vamos ver aqui alguns textos bíblicos, olha só, que fala sobre oração. E logo em seguida eu vou te mostrar o que acontece quando você clica no link tá, do grupo de, de oração. Tá? 1 Tessalonicenses 5, 16 até o 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, agradeçam em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você. Em Cristo Jesus, então perceba, agradecer em todas as circunstâncias, né? O negócio tá feio, muita coisa tá acontecendo, tá? Então, agradecer em todas as coisas, tá? Colocar tudo na mão do Criador em oração mesmo. Filipenses 4, do 6 ao 7 não te preocupes com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que transcende todo o entendimento guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é orar, apresentar ao Criador os nossos pedidos para que o Espírito do Criador, a Rua Hakodesh, possa guardar as nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. Olha aí mais um. 1 João 5,14 Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja, a única arma que nós temos é orar, pedir livramento, pedir ajuda, pedir força. não é? Mas perceba, tudo depende da vontade do Criador. Se for da vontade dele, dá o livramento, dá o escape para te livrar de coisas ruins, ele vai fazer. Então tudo depende o quê? Da vontade do Criador. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, sejam vigilantes e gratos. Amém, meus irmãos. Então. Entra nesse grupo de oração tá? para possamos estar orando, estar intercedendo ali uns pelos outros, porque de fato os dias são maus, estamos vivendo o fim dos tempos. Vou deixar aqui o link do grupo GP de oração e intercessão e vou te mostrar o que acontece quando você clica no link do grupo. Quando você clica no link do grupo, vai abrir essa tela aqui e vai subir esse informativo dizendo é, primeiramente vamos falar dos cookies tá o que que você faz para tirar isso aqui da tela você clica aqui onde está escrito administrar cookies você clica aqui onde está escrito administrar cookies ó tá talvez no seu celular abra com uma cor diferente algum detalhe diferente mas você vai clicar aqui ó administrar cookies clica nele ele vai abrir aí você vai clicar aqui onde está escrito rejeitar todos aqui ó, rejeitar todos, clicou em rejeitar todos, tá, eu cliquei, salvar e fechar, aqui embaixo, ó. salvar e fechar, pronto, não aparece mais, tá, aí aqui você segue os botões e entra no grupo GP de oração e intercessão, grupo específico para isso não é grupo de estudo aí a gente se encontra lá então vou estar tá deixando esse PDF aqui para vocês tá bom é arqueologia proibida um PDF muito bom vai falar sobre os tio tio Hakan é, pirâmides antigas tecnologia antiga tá bom muito bacana esse PDF